Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar cinco hábitos que eu aprendi morando fora do país. Se você também mora fora ou se você tem algum hábito aí que você é, passou a fazer ou a ter durante esses tempos atrás ou alguns meses atrás, deixa aí nos comentários, tá bom? Ou se você mora fora do país e aprendeu alguns hábitos também é, quais foram os hábitos que você aprendeu? Deixa aí nos comentários para a gente também poder ver essa diferença né, de cada lugar e de cada pessoa também. Para quem não me conhece, meu nome é Debra e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapato Pelo Mundo. E em alguns lugares que eu passei, algumas coisas que eu já vivi, eu aprendi e mudei um pouco os meus hábitos. Nesse vídeo eu só vou compartilhar cinco mas claro que se você quiser, se você gostar desse vídeo, se você curtir, se inscrever no canal eu posso fazer mais vídeos como esse e a gente pode aí dar uma comparada até mesmo você o que você já aprendeu morando fora alguma algum hábito que você já se acostumou ou algum hábito que você não se acostumou e que você também quer deixar aí é, nos comentários claro que eu posso fazer um vídeo também falando de hábitos que eu não acostumei e que continuo fazendo os mesmos que eu aprendi no Brasil e continuo vivendo dessa mesma forma aqui na Dinamarca. Mas se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e se você é, quiser já curtir esse vídeo, vai ser bem legal para você não esquecer depois. Ah, e também assiste esse vídeo até o final para a gente juntos aí é, analisar e ver quais são os hábitos que eu aprendi vivendo fora do país. O primeiro hábito que eu aprendi, que é algo que, é, algo que eu faço todo dia, algo que eu uso todo dia, é o sabonete líquido. É algo que parece muito bobo, mas na realidade é algo que nós usamos todos os dias, porque todos os dias nós tomamos banho. O brasileiro ele gosta muito de tomar banho e ele usa muito sabonete. Então é algo que eu aprendi a usar, é o sabonete líquido. No Brasil nós temos muitas opções de sabonete em barra, como Palmo Palmolive, Lux, Dove, não fazendo propaganda aqui, mas é algo que a gente usa muito no Brasil e a gente tem muitas opções em qualquer lugar que a gente vá. Mas aqui na Dinamarca tem a opção de você comprar o sabonete em barra, mas não tem muita variedade como no Brasil. Aqui a variedade é dos sabonetes líquidos. Então é muito normal as pessoas comprarem sabonete líquido com perfume, sem perfume... É, grande, pequeno, é muito normal as pessoas usarem no banho o sabonete líquido. E é algo que eu passei a usar, que eu acho muito mais prático, muito mais higiênico, porque o sabonete em si, né, aquele em pedra, é, você, todo mundo usa aquele sabonete, se você tiver, por exemplo, na família, todo mundo vai usar. Claro que tá ali em família, mas mesmo assim acaba sendo um negócio meio diferente, né, pra nós. Mas é algo que nós fazemos, é algo que muitos brasileiros fazem, que é usar o sabonete em barra, que é algo normal. Mas claro que já tem algumas pessoas é, que usam né, o sabonete líquido no Brasil e é, que fazem a mesma coisa que aqui é, na Europa, né? Em outros países que eu fui, é, tinha sim sabonete em barra e tinha também sabonete líquido. Mas eu aprendi mesmo a usar bem mais aqui na Dinamarca o sabonete líquido, que eu acho bem melhor e eu acho que Realmente ele é muito mais prático, ele é muito mais higiênico. Mas deixa aí nos comentários o que você acha. Você acha que o sabonete líquido é bom mesmo? Ele limpa, ele lava, ele deixa você cheiroso? Ou o melhor é você passar o sabonetezinho lá no seu corpo? Mas aqui, como não tem muitas opções de sabonete em barra, pelo menos eu não vi muitas opções, eu prefiro comprar e já me acostumei com o sabonete líquido. A segunda coisa que é algo que eu aprendi aqui, é um hábito que eu já me acostumei, é deixar o sapato na entrada de casa. Toda vez que a gente vai entrar em casa, a gente tira o sapato. E não é só aqui na minha casa. A grande maioria dos dinamarqueses, eles fazem isso. Os que moram em apartamento, muitas vezes, deixam o sapato do lado de fora da porta, mas a grande maioria das casas e apartamentos, eles têm uma entrada, né? Essa entrada é grandinha, assim, o suficiente para ter uma sapateira, algumas coisas, um banquinho para você sentar, de tirar e colocar o seu sapato. Então, os sapatos ficam todos ali e eu acho realmente mais prático, mais higiênico. Você não traz a sujeira da rua e você acaba a sua casa acaba ficando mais limpa, né, se você não entra com sapatos dentro de casa. É um costume que no Brasil a gente não tinha de deixar o sapato na porta. Conheço, sim, algumas famílias brasileiras que deixam o sapato na porta, mas conheço muitas que não deixam, que entram com o sapato dentro de casa, é super normal e continuam a vida assim. Nessa época com o coronavírus, até mesmo outros tipos de doença, é bem melhor mesmo você deixar o sapato do lado de fora, porque nós trazemos muita sujeira da rua. Então, acho que o sapato é o que tem muito mais sujeira. Então, vale muito a pena a gente deixar ele só ali na porta, deixar ele na entrada mesmo de casa, sem levar o restante das bactérias para dentro de casa. Não sou paranoica com essas coisas de bactéria, de limpeza, nada disso. É um, um hábito, eu acho que simples, que dá sim pra gente mudar. E a nossa casa vai ficar um pouquinho mais limpa. Nós não vamos trazer bactérias e sujeiras pra dentro de casa. E é um hábito que pra mim vale a pena é, ter e seguir. Aí ah, se você quiser deixar aí nos comentários o que você acha, o que você pensa sobre isso, sobre o sapato na porta ou o sapato dentro de casa, deixa aí nos comentários. O terceiro hábito que eu aprendi, que eu acho algo assim... Que talvez os brasileiros não vão concordar comigo. Alguns talvez não vão concordar comigo. Se você não concorda, tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Pode deixar aí nos comentários. E se você também concorda, deixa aí o que você acha sobre o mop. Mop é um negocinho que nós usamos aqui para limpar o chão. É como se fosse um rodo e um pano. Só que já... Você já coloca o paninho no, no rodo, você molha esse paninho, coloca no balde, tira o excesso de água e passa no chão e vai limpando o chão. Eu acho que o MOP ele é muito mais é, higiênico. Uma, porque a gente não precisa pôr a mão no pano, torcer o pano, nada disso. É só você lavar ele, enxaguar ele, passar no chão, enxaguar de novo e tá tudo certo. No Brasil, o costume de usar o rodo é algo assim bem cultural, né? Algo bem normal de se usar o rodo. As pessoas realmente gostam, os brasileiros realmente gostam e é por isso que eu acho que alguns brasileiros não vão concordar comigo e não vão aceitar é, esse hábito, talvez, nas suas casas. Mas, é, com certeza, eu concordo com os mops que eles não soltam, né? Os que não saem do rodo, os que não saem do cabo, ficam lá grudados, é uns fiapos, uns negócios esquisitos que você molha, aí fica meio. o chão fica meio ensopado, a sujeira fica toda espalhada. Esse realmente eu não gosto. E eu usei muitas vezes e não gostei, e eu acho horrível mesmo e não vale a pena. Mas esse que eu tenho aqui, ele realmente parece um rodinho e ele tira assim, ele limpa assim a sujeira aqui de casa. Então. Eu gosto e é um hábito que eu passei a ter aqui, que é usar o um mop com muito mais frequência. Na realidade, todos os dias, porque eu não uso rodo. Aqui não tem rodo e é muito difícil de achar o rodo. Claro que eu gostaria de ter o rodo mais para puxar água, se eu lavar o banheiro ou alguma coisa assim, eu acho ele mais prático. Mas para limpar o chão, eu prefiro. Agora o um mop, mas claro, é muito importante usar o aspirador de pó antes de você passar esse mop, que entra aí no meu hábito número 4. É um hábito que eu passei a ter que é usar o aspirador de pó, né? Eu uso o aspirador de pó quase todos os dias aqui em casa, uma porque eu tenho passarinhos e aí eles acabam, né, fazendo. É comendo os alpiches e caindo pena pra todo lado, e a gente acaba passando o aspirador de pó. O aspirador de pó, ele facilita muito a vida da gente, não precisa pegar a vassoura, que a vassoura, pra mim, ela acaba espalhando mais a sujeira. Claro que se você não tem condições de ter um aspirador de pó, eu entendo, isso faz parte da vida, eu não tive aspirador de pó por muito tempo, e hoje eu tenho aspirador de pó, e ele é bem mais prático, ele tira o pó, ele tira o cabelo, ele tira a sujeira do chão, e é algo que é, facilita a vida da gente, é muito mais prático e você termina o seu serviço de casa, eu acredito, mais rápido. E aí depois você vem com esse mop passando no chão, só limpando o chão, é, tirando né, o, o restante da sujeira ou gordura, ou o que for que tiver grudado no chão, é, que não sai com o um aspirador de pó, mas sai com um pano molhado. Então, por isso, eu gosto muito de usar o MOP, mas eu acho ele muito importante junto com o aspirador de pó. São duas coisas que devem é, trabalhar juntas aí pra dar certo. Então, eu indico se você puder ter um aspirador de pó, eu acho que é um hábito que vai ser legal você adquirir e ele vai facilitar a sua vida. Se você concorda comigo, deixa aí nos comentários também. Se você não concorda com o MOP ou com aspirador de pó, prefere a vassoura e o rodo, tá tudo tranquilo. E se você quiser deixar aí nos comentários, pode deixar sem problema nenhum. Bom, o quinto hábito, e ele na realidade são dois hábitos que eu aprendi, mas é, como é a mesma coisa com relação à comida, eu vou compartilhar aqui os dois ao mesmo tempo. Eu aprendi a comer mais banana e também pimentão. Não juntos, tá gente? Mas são duas coisas que eu aprendi, a comer no decorrer aí da minha vida e morando fora. Por quê? O pimentão, na realidade, aqui na Dinamarca, ele, é, ele tem um sabor bem mais suave, ele não é apimentado, né, como no Brasil. Talvez seja uma frescura minha na época, mas eu acho que o pimentão do Brasil, ele é mais forte, sim. Ele é um pouco indigesto pra mim. Quando eu comia, eu não me sentia muito bem depois. E aqui é diferente, eu como... É, talvez meu estômago aceita melhor, ou, ou talvez agora meu estômago mudou, então ele aceita, mas eu acho que o sabor realmente é diferente. Aqui é bem normal até mesmo as crianças comerem pimentão, eles cortam os, o pimentão em pedacinhos assim, e dão para as crianças comer como se fosse um aperitivo, junto com cenoura, ou pepino, essas coisas saudáveis assim, muitas vezes eles colocam nos lanches das crianças, no pão deles, do almoço. É muito normal as crianças comerem pimentão aqui. No começo eu também não comia aqui o pimentão e eu passei a experimentar. E o pimentão realmente não foi me fazendo mal e hoje eu uso ele na comida, eu uso ele no lanche, eu uso ele direto e eu não passo mal, eu não me sinto mal com é, o pimentão daqui. Então é algo que eu passei a comer. Outra coisa que eu passei a comer e que eu acho que era frescura mesmo, era banana. Eu não comia banana no Brasil, achava ruim, achava com gosto ruim, então eu comia só um tipo de banana, tinha um pouco de frescura com isso e eu não comia. Hoje eu como bem mais. O lugar que eu aprendi mesmo a comer é, banana foi na Papua Nova Guiné, por muitas vezes a gente né, demorar para comer, eu tava com fome e o que tinha para comer era banana. E aí eu acabei é, aprendendo a comer banana com mais frequência. E lá tem muitos tipos de banana, como no Brasil, né? Aqui na Dinamarca não tem muita opção de banana. Geralmente há é uma, uma opção só. E as bananas acabam vindo de outros países, como o Brasil, Costa Rica e etc. E eu acho que era realmente frescura e hoje eu consigo... Eu me habituei com isso. É, essa vida fora do país me ensinou a comer comer mais banana, como é o pimentão, enfim. E algumas outras coisas que posso deixar para um outro vídeo. Mas é isso gente, às vezes nós temos alguns hábitos, é, às vezes lá no Brasil nós seguimos uns hábitos, umas regras e quando a gente muda para outro país, quando a gente viaja para outro lugar, nós aprendemos e temos que conviver com coisas totalmente diferentes da nossa realidade. E você, o que você acha? Eu acredito que, muitas vezes, os hábitos é algo que a gente aprende, é algo que a gente pode abrir a nossa mente para outras culturas, outras línguas, outras maneiras de fazer, a, de fazer as coisas. Muitas vezes a gente fica preso somente à nossa cultura. Ah, eu vou fazer porque é assim que faz no Brasil. Ah, eu vou comer porque é só assim que faz no Brasil. Ou, muitas vezes, a gente acha que só o nosso jeito é o melhor ou muitas vezes só a nossa comida é a melhor, ou do jeito que eu faço é o melhor, e às vezes não. Às vezes as pessoas elas têm uma ideia diferente, às vezes aquele país que você mora ou vai morar tem um hábito diferente e talvez ele vai ser bem mais prático, bem melhor na, naquele momento da sua vida. Então, é, a minha sugestão aqui nesse vídeo também é que a gente possa estar abertos a coisas novas, a novos hábitos, a coisas que talvez vão facilitar mais a nossa vida e também, às vezes, trazer mais alegria para nós, né? Não ficar preso somente a coisas que a gente faz e que é... eu não posso mudar porque é assim que eu sou. Então, às vezes, é bom a gente ter uma visão mais ampla e abrir mais o nosso coração para algumas coisas. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha te ajudado em alguma coisa e espero que você, esse ano, se você colocou aí na sua cabeça ou no seu coração de ter um hábito novo, de fazer algo diferente, tenta! Acho que vai ser bem legal se você tentar e pelo menos você vai saber se foi bom ou se não foi. Se você gostou, deixa o seu curtir, se inscreve no canal se você é novo por aqui e compartilha esse vídeo para as pessoas que querem e têm vivido novos hábitos na sua vida, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!